Oi, gente! Hoje é a segunda dose da vacina dos filhotinhos de pinche zero. Então, aqui é o certidão de vacina da Magali, da Lara e do Rex. Nós vamos lá levar eles para vacinar. Aí, gente, nós vamos levar os bebês para tomar a segunda dose da, da vacina. Tá? De prevenção. Gente, eles estão brigando. Estou colocando eles aqui dentro. Eles estão brigando. Eles estão brigando, gente. Nem pai! mais. Más... Más... Fecha isso, né? Tá? Eles estão brigando, ah, gente. Eu não quero ficar bem com ele. Fecha aí, tá? Fecha tenho que fechar, que eles estão brigando. Ah, ah, ah. <risos> O que tem meu filho? Papai, tem que levar vocês. Agora é a Lara. É o assim, Cani é a Lara. É a Lara, toma a injeção? A cara da é desconfiada dele lá. Que cara de né? desconfiado Fique desconfiada, gente O tá acontecendo aqui, gente? Ele tá com Tá brigando lá Ele tá nervoso Ele menino né? Não vai chorar não, hein? igual o chorou. Nossa, o é mais bom. nem sabe o espaço pra ajudar. <risos> Tem tá que ficar apertando. Eu tô mais gestando. Lá. <risos> Porra, vozou? Porra! brava, Porra! Eu, <bravo>. Eu, tô... <risos> Eu pensei que Porra! Porra! Porra! mais brava. Ai, ai, ai.